basicamente, ele envolve questões de geotecnia, principalmente relacionadas às taludes, que são inclinações na superfície lateral do solo, né, que dão sustentação a uma encosta. Então elas podem ser naturais ou construídas. Quando esse talude não dá sustentação para a encosta, a gente tem que criar uma estrutura de sustentação, e é isso. O jornal vai funcionar como um material hidro-sintético, um que no caso seria um reforço. E Então a gente tem a técnica da conversão, que é a área mínima superficial do talude vai ser de 15 a 25, 15 por 25 centímetros. Uh, todos os antepares tem que ser utilizados, são os 5 que vocês receberam. Uh, a gente não vai fornecer material extra, não é necessário usar toda a areia e a altura mínima é a altura da janela de acrílico. Uh, o critério de vai ter que indicar um integrante para fazer o um comprimento antes de qualquer coisa vai ser colocado uma chapa metálica para uniformizar as forças aí vai ser colocada vai ser colocada uma anilha de cada vez de um quilo, primeiramente e quando chegar a altura da caixa vai ser substituída por outras cargas aí a cada carga que vocês colocam vai ser cronometrada 10 segundos se aguentar é 10 segundos vai ser considerada como carga aguentou, e se não aguentar durante 10 segundos, a carga considerada vai ser a carga anterior. A competição chegou na escola de engenharia através do PET civil. A gente trouxe a competição de um evento nacional dos PETs de engenharia civil do Brasil, o CompET, e lá nós aconteceu uma competição parecida e nós trouxemos para cá porque achamos interessante. A competição consiste na confecção de um muro de solo reforçado, a partir de anteparos de madeira, areia e tiras de jornal. No final, acontecerá uma cerimônia de rompimento, na qual a equipe campeã será a que tiver a estrutura que aguentar maior carga.